Salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Game TV! Eu sou o Capitão Machado, vamos hoje dar a Jing aqui neste item abissal, olha só! Vamos transformar ele totalmente! Tá NS, dropei agora hein, ele! Ó, mix de primeira, hein! Barra 1 um de primeira! Não! Peraí! Ah, barra 2, agora vai! Aí, agora sim, barra 1, um, de segunda. Vamos então, próximo passo, despertar esse machado. Eu isso aqui, o sol, pedra da honra. O capitão que está aí com o machado Veros, mais 25. Essa gravação foi no servidor teste dos youtubers para a piston live vamos pegar aqui os, as pedras e detas e legal de ver hein, como que é tá, a chance de sucesso em despertar uh, mais adiante eu mostro aqui o a já já eu mostro vamos ver se eu consigo de primeira também não, não vai de primeira né, dar certo o despertar às vezes demora várias vezes Até despertar o item Às vezes é rápido Vai da sorte Ou do azar Teve um item aí que eu desisti de fazer Mas teve outro que foi de primeira ó. ó, E foi o caso aí galera Foi o caso aí de primeira em despertar o outro item que eu dei a Jin que foi a foice abissal do PS mais 18, coloquei, mas demorou muito. Foram 55 tentativas para despertar, ou 50 por aí, 45, 55 por aí, não lembro bem. mas agora foi de primeira próximo passo tá com spec barra 1 um, despertada vamos dar a ging até o cabelo cair até onde eu puder quando cair o cabelo quase caindo aqui ó aí <risos> aí eu ia usar uma peruca né, sei lá pôr uma prótese capilar, entendeu? Vender aqui quem tá na neve é pra se molhar Até o que né vamos vender aqui para comprar Sheltons muitos Sheltons e tá demais o vídeo hoje já já vamos ali com a Jing está status é um machado muito bruto limpo ele já é bom imagina com a Jing vamos lá então e quem está aí, o corintiano está aí. Salve, salve, o corintiano, dando a jing aqui. Acho que no machado dele também. Coincidência, né? Ambos estão com FS aí e ambos dando a jing no mesmo item. Tem um canal também no YouTube muito bom, como muitos sabem aí, né? Falar aqui com ele, também gravei com o anti-demo gamer, queria ter gravado com mais youtubers mas aí não encontrei, ou não subi de repente, não sub identificar quem era quem, já que eram muitos nicks diferentes né, eu só consegui identificar ali o, o anti-demo e o corinthiano, porque estavam no nick e a naja também, mas a naja eu não encontrei aqui na jinguela não coincidiu ao mesmo tempo ou ela usou outro char ali que eu não soube reconhecer aí não gravei por isso comprar aqui os itens vamos ver até onde eu consigo chegar claro, conseguiria chegar até o máximo de a Jing, né? mas aí para resumir o tempo aqui até um, certo até um certo limite, até um certo level a gente, para não sair tão longo o vídeo tá faltando mais aqui hum, as pedras, sim, as pedras que equipar né o item para poder maturar ele vou pôr só uma build básica aqui sem colocar muita coisa focar agora no aging. vou dar a ging aqui parece que caiu ali o a dele mas faz parte né Aí depois parece que ele conseguiu com sucesso, acho que até o máximo, tô, não sei, não, não tô lembrado qual a gente ele chegou, mas foi bem alto. Uh, vamos ver aqui então no warp. É, faz parte meu amigo, faz parte, demora mesmo, às vezes demora até conseguir, né? Eu sei que eu fui dar uma vez a Ging a tá num item meu, uma espada, uma espada mais inverne, no caso era faz quatro anos já, mas demorou um pouquinho até chegar no mais 20 capitão machado! Aí esse vai ser o nick do meu FS, nome Dranda E daí, ou vai ser esse nick ou vai ser um outro nick Tô pensando ainda no nick do FS Eu acho que... Vamos pensar ainda vocês ouvirem ah. um barulho aí no fundo, tá? É o carro de som aqui na frente que começou a eleição, né? É a pro de eleição. O pessoal tá louco agora anunciando. Então eu não posso fazer nada contra isso. Também dei a Jing na se Abissal até mais 18, no arco Abissal mais 16. Garra abissal, mais 16 também E também escudo abissal, mais 16 Cheguei até mais 19, mas caiu Aí eu deixei mais 16 o escudo Que é o escudo, ou não é né? Vamos ser sinceros É o escudo mais top do jogo Agora eu fiquei careca de tentar dar a no arco pessoal eu Sofri muito aí eu desisti, deixei ele, mais 16 mesmo fiquei careca literalmente, olha só, pode ver aqui, ó, pode ver só que esse topete aqui eu vou deixar, esse topete aqui ele não cai nunca resto da vida, vou deixar... perder tudo aqui, vai ficar só o topete na frente aquele filme do Bruce Willis lá ficar igual Elite aí pessoal, mais um está mais seis esse machado arrasa queria aqui um pouquinho a tela A Amazon Soft está de, tá de 10 milhões e 595 mil de parabéns para eles pelo design absurdo. Veros, eu não gosto de, não gosto sinceramente de visual Veros. Talvez, assim, eu acho que o item mais bonitinho do Veros, eu acho que é o arco. O arco Veros é mais bonito. A garra Veros eu não gosto, a garra eu não acho legal. O escudo não. Mais um ajin. É... Espada Verus é legal, sim. Mas imagina só lançarem uma linha de itens em que Todos os itens lançados são top, visualmente falando, né? Pois é. Abissal, detona. aqui os itens, as pedrinhas. Outra inferna. Vamos para mais um Age, agora já perde o Divine até o mais dois é tá tranquilo. Foi mais um e agora já está no mais oito ou não? Que mais 8 o que? É mais 8 mesmo. Achei que era mais 13 já. Tô viajando aqui na maionese. Tô ansioso, né? Pelo.. pra ver a parte do aginho aí. Tô revendo, na verdade, o vídeo. Tô revendo o tape aqui com vocês. Não tô bem lembrado. Mas foi tranquilo, não foi tão difícil esse aging aí poderia chegar pelo menos não vou dizer, tá tem que conferir o vídeo mas podia chegar até o aging máximo sim. só que é umas duas horas aí, aí eu não eu tinha muita coisa a fazer não pude parar de fazer isso aí mais um galera mais nove ficou top Sinceramente, eu não gosto do visual... Não, esquece. Eu acho legal o visual do, do Machado do Abismo. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar outro assunto. Outro item. Não esquece, deixa pra lá. Um abração aí, forte abraço, um salve para quem me assiste Muito obrigado por me assistir Estou lançando agora vídeos todo dia no canal E estou analisando ainda o embrigo de 2 por dia Vamos ver, 2 por dia de segunda a sexta Vamos ver o que vai acontecer, se vai ficar muito pesado ou não Mais 10 dez... Para mais 11 Do mais 10 para mais 11 um sucesso. Agora começa aquele, aquela tensão né, de voltar ali, mas ainda é tranquilo, ainda. eu percebi que até o mais 16 é tranquilo. Mais um, tentar do mais 11 para mais 12, faltou aqui um item, agora vai. mais 12 isso aí isso aí isso aí galera agora eu tô apreensivo aqui tá ver isso aí porque usando uh, 2 de poder máximo machado abissal despertado Pedrinha, e foi. Mais um, mais 13, agora com sucesso é isso aí. Show de bola. É onde será que vamos chegar nesse aging? Do MS pro mix, do ns para o spec, do spec para despertar, do despertar pro despertar, o pro ajing e do ajing para level vamos conferir, nem eu lembro se comprar aqui, esqueci agora mesmo, esqueço às vezes aí ah, ia falar outro assunto aqui, sobre vídeos estou é, pensando em pôr live no canal, mas não agora tá, só isso aí que eu vou falar as lives ainda vão chegar no canal com certeza, será tarde. Deixa eu pular aqui um pouquinho o vídeo, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí galera! Mais um! O cara acha como se fosse, né? Um título nacional. Mas é só mais 14, não dá para comemorar ainda. Tá, é um bom nível de ajin, mas. Vou comemorar mesmo quando chegar ao mais 20. Aí sim. E vai chegando pelo mais 16. Minha cuca vai queimando. Né? Careca começa a queimar. Então. Que nem é muita coisa, pode ver. É controlada. Mas eu começo a ficar estressado. Aí eu vou e desisto. Mas. É, eu persisti bastante num outro item que eu dei a Jing até mais 20. Eu vou mostrar em breve, tá bom? E compensa muito, dá pelo menos até um. Mais 21, entendeu? Compensa em muito. E agora.. Se é, já compensava no Verus? No Abyssal, Agora sim compensa no Abyssal. Porque.. Provavelmente é um... Não sei, eu acho que vai ficar um bom tempo aí, entendeu? Com o Abissal no jogo. mais 15? Vai ficar um bom tempo, eu acho. Uns bons cinco anos. E esse é Abissal. Não quer dizer que não vai haver novidades. Mas aí, não sei mais o que dizer, o que vai ter. Não sei o que, que vem por aí, né? Se eu souber, pode crer que... Pode crer que um eu lanço aqui no canal. Aí parabéns pro corintiano Ah não, ele voltou, ele só conquistou de novo o que ele perdeu ali. Mas tá bom, mas já é um bom level de é ajing já. Ele tá conseguindo aí. vamos para mais uma jingue tentar o mais 16 mais um galera mais 16 com sucesso e agora quero mais 17 deixa eu ver se ele conseguiu aqui Ah, não, ele não conseguiu ainda, eu acho. Ele vai conseguir. Acho que ele tá usando ele Bom, agora tem a chance de erro mais alta. É tá, 22, ele não chegou lá ainda, aí depois ele consegue chegar lá. Eu não gravo aqui no vídeo, mas ele chegou, conseguiu. A gente não que isso. Vamos ver... mais uma Jing ou não? Nessa hora fiquei em dúvida, o paro ou eu continuo? Eu ver esse machado aí com a Jing mais 20 era minha meta principal Mas eu não chequei isso aí não E eu tinha pouco tempo tinha que gravar vídeos e daí não deu para fazer. Mas se desse mais tempo eu faria, mais 25 eu acho. Vamos lá. Eu nem olho o Shelton, só vou clicando em cima ali. Uma vez tinha um fádio ali eu quis colocar a é todo custo eu não olhei qual o Shelton era eu queria inserir o fádio no A mais 15 nada a ver Hã? aí galera capitão Machado conseguiu seu A mais c no seu Machado Absalão e aí eu pensei mais ainda será que eu paro agora porque tinha funções a fazer, gravar vídeo, e eu podia perder tudo. Podia chegar umas 15 aí, se voltasse dois níveis. Se, se voltasse, regredisse, né? Prefiro que quebre, mas não regrida. Eu agindo. Que aí quebrando não volta, né? Vamos tentar, então... E agora, galera? Tô chorando já aqui... Não, sério... 3, 2, 1... E quebrou. Eu falei. Tá, tudo bem. Até que foi muito fácil até chegar até mais 17. Eu não conheço um cara que deu mais 20 sem quebrar uma vez. Se eu tiver aí, por favor, me falha tá? Porque esse cara é nasceu com a bunda para lua. Para não dizer palavrão. restaurado? ou de novo, será? não diga que a luta está vencida como é que é aquela música lá? se é de batalhas, como é que é aquela, aquela música? Eu ia falar, ah, eu ia falar corintiano, mas aí acho que ele está ausente, Não vai que dá certo, né? mais 20 aí rapidinho sem errar. Foi? Mais 18, será? Falhou. Lembrando que na loja oficial, tá? Não é em ouro, é em Zenith. Daí é só um demonstrativo aqui, tá? Eu tô no servidor, que foi de dois dias, exclusivo pros youtubers, então por isso tá ouro ali, tá? Deixa bem claro que é... Então para quem não sabe, né, pra quem tá vendo o vídeo mais adiante no caso. Outra, outra, outro mês em ouro é só o crono, daí, mas é só o gold e itens básicos. E vai até o mais 16 o no Cronos, parece. Uma coisa legal, falando de Cronos agora, que eu acho bom de fazer no Cronos, é você ter assim, ter cinco itens finais. Por exemplo, espada metológica, tenha cinco delas e dê a ginga na cinco. Todas no mais oito, todas no mais 10, todas no mais 11 todas no mais 12, e aí quando quebrar alguma, você vai pelo menos ter uma em mãos e você mantém aquela que ficar com a gente mais alto dá mais gasto, mas você vai ter o item garantido, se caso quebrar, né? e quebra né, então você vai ter uma garantia de item valeu de novo no Cronos, por exemplo aí você vai ter uma garantia de item se fizer isso aí Ah não, três vezes? Pelo menos não regrediu né Restaurar Estamos chegando ao final do vídeo Peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito ainda Também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Se inscreve logo após tem a opção do sininho Vou lançar vídeos todos os dias Já é assim aliás Mas talvez eu lance dois por dia, estou vendo ainda não vai apertar muito tempo aqui, mas acho que sim O que eu errei aqui? Eu esqueci uma coisa né é isso que me irrita, ó, quando eu esqueço uma coisa <risos> isso me irrita, cara, porque eu quero, esp ó, eu quero espaço e, e não consigo tirar, agora tirei daí é a pressa inimiga da perfeição eu queria parabenizar a Games Games pelo ótimo trabalho com o novo mapa update por o e e pelo changelog das quests lá que estão agora com um percentual maior xp parabéns um trabalho excelente estão fazendo uma dedicação assim realmente muito boa ver o que estão fazendo com o jogo tentar então mais uma vez dar a Jing para pelo menos né, subir mais um nível Mais 17, será que vai mais 18? Tentar a última vez, se não der eu desisto Não me lembro aqui o que aconteceu Me confundo aqui né? com os chelps é, é a ansiosidade que eu tenho foi? falhou não, falhou, falhou, bom vou parar numa 17 mesmo vai ficar nisso aí mesmo então tentei na próxima algum dia eu vou sim chegar mais 20 talvez aí quando forem de novo você quando forem lançar de novo o servidor de testes aí aí sim bora mais gente por enquanto fica nesse valeu galera